Uma coisa que sempre me chamou a atenção, desde pequena, é o quanto as pessoas reclamam de falta de dinheiro. Eu não estou dizendo que você tem dinheiro ou que você não tem. Eu só estou prestando atenção, assim, me chamou a atenção, o quanto todo mundo reclama. Muitas vezes eu reclamo. Puxa, não tenho dinheiro suficiente para isso, para aquilo, para aquilo outro. Mesmo gente que tem muito dinheiro, reclama de dinheiro não é interessante eu penso se isso não é uma postura interna uma postura mental então no tema de hoje vamos falar sobre isso o universo é abundante e como a gente traz isso para a nossa vida sem tempo sem distância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 é esse cara chamado Deus, o Criador de tudo que existe Você já parou para imaginar a quantidade de seres vivos que existem no nosso planeta? Aliás, outro dia eu estava pensando que o nosso planeta é como se fosse vários planetas em um só planeta O planeta da, do gelo, o planeta do mundo aquático, o planeta dos insetos, o planeta humano planeta vegetal são várias coisas e vários tipos de seres e de tudo que existe que se misturam e convivem juntos quanta coisa acontece e quando a gente olha para o céu, então, a quantidade de estrelas a quantidade de tudo, parece que Deus não economiza, né a abundância é evidente em tudo o que há então, por que tem gente que não vive em abundância? Porque a maioria das pessoas não vive nessa abundância e a gente reclama da falta e a gente se conecta com a falta ao invés de se conectar com o maravilhoso e abundante de tudo o que há. Então, hoje, nesse, nesse vídeo de hoje, eu gostaria da gente propor um exercício e pensar a respeito disso como eu posso mudar a minha mentalidade, mudar o meu Mindset para atrair essa abundância para a minha vida Eu não estou falando só de abundância de dinheiro, não O dinheiro muitas vezes é uma consequência Eu estou falando de abundância de tudo o que é bom Então vamos pensar como que a gente se comporta normalmente, né? Eu tenho percebido Às vezes alguém nos faz um elogio, por exemplo nossa, Kátia, você está bonita hoje E a nossa tendência natural é dizer assim Ah, que é isso! Eu nem me arrumei hoje, acabei de acordar, estou só aqui em casa Então, perceba como isso é um pouquinho negar o elogio Ou, às vezes, a gente replica o elogio, né? Nossa, que brincos bonitos que você tem E eu replico ah, você também. Nossa, o seu brinco é incrível, super bonito. Algo assim, a gente devolve e não recebe. Outro exemplo é quando alguém diz, eu te amo. A pessoa que te ama, a pessoa querida para você diz, eu te amo. E o que a gente faz rapidinho? A gente responde, eu também te amo. Sem receber primeiro. Então, para a gente atrair tudo o que há, tudo o que é bom, a gente precisa aprender a receber as bênçãos de todo mundo. Bênçãos no Eu Te Amo. Então, quando alguém diz Eu Te Amo, você pode simplesmente relaxar o seu corpo e receber. E sentir o amor que aquela pessoa sente por você. E depois, mais tarde, quando você sentir, você diz também: "Eu te amo" E faça e ensine a pessoa a receber aquilo também. E na questão dos elogios, nossa, como você tá bonita hoje? Resposta: "Obrigada" E receba. Às vezes até aqueles elogios assim no meio da rua, sabe? Quando aquele cara sem graça passa e diz assim: "Ei gata! Ei, gostosa, e a gente fica às vezes brava? Não, internamente, receba, você é uma gata, você é gostosa, e tudo bem E quando a gente recebe essas coisas simples, a gente começa a aprender a receber tudo Então, um passarinho canta do lado de fora da sua casa, receba, perceba a música da natureza e receba Está chovendo? Receba a chuva Está ventando? Receba o vento Os seus pés estão tocando a terra ou um tapete ou uma superfície às vezes fria e gostosa Receba Às vezes você ganhou alguma coisa? Receba qualquer coisa material ou não material e nessa transformação do negar, do reclamar para o receber, a gente aos poucos aprende a receber a abundância do universo e essa transformação interna se reflete em uma transformação externa. Tem uma história que eu conto sempre, e talvez já tenha contado aqui para você Mas vou contar de novo Há mais de 10 anos, talvez 15 anos eu fui atender uma pessoa no Rio de Janeiro e ela me recebeu em seu apartamento Era um apartamento lindo, na praia de Copacabana Ela abriu uma porta e disse Esse aqui é o seu quarto, você vai ficar aqui e quando eu olhei pela janela do quarto e vi aquele dia lindo, o sol nascendo na praia de Copacabana eu só parei, respirei, recebi o sol nascendo, aquela paisagem linda o apartamento fantástico na praia de Copacabana e por um minuto ou dois, aquilo tudo era meu Eu tenho certeza e esse momento, para mim, foi uma transformação de Mindset. Porque a partir daí, muita abundância se manifestou em minha vida. Cada vez mais. E é essa mudança de chave que eu te convido a fazer hoje. Depois, conta para mim o que aconteceu. Mais uma vez, eu te convido assinar o nosso canal, Ser Felicidade Você pode me seguir também nas redes sociais, no Instagram, no Facebook E você pode também deixar no link que está no descritivo o seu contato para a gente se conhecer um pouquinho mais ainda Não esqueça de assinar o sininho de notificação e dar um gostei no vídeo se você gostou Um beijinho!